Olá pessoal, aqui é o professor João Fabro da Universidade Tecnológica Federal do Paraná mais uma aula do nosso curso de Arduino Básico com blocos. Na aula de hoje eu vou falar para vocês sobre o semáforo inteligente que eu estou criando aqui no nosso ambiente de simulação. Ok? Então, vamos começar mostrando aqui o nosso circuito. Tá? esse circuito eu tenho aqui três LEDs coloridos, né? dar um zoom aqui para vocês então, o LED verde, amarelo e vermelho ligado nas portas 10, 11 e 12 do meu Arduino e eu tenho aqui um botão, como nós vimos na aula passada ligado na porta 9 serve, tensão 5V, pega de um lado do botão aqui vem do lado do botão o outro lado do botão, liga através de um resistor no 0V, o ground. então, quando eu apertar esse botão o pino 9 vai sensoriar 5 volts. E quando ele não estiver apertado, vai sensoriar 0 volts através aqui do resistor ligado no 0 volts. Ok? Então vamos ver aí como que esse nosso semáforo funciona. Então eu vou só executar a simulação. A gente vê o funcionamento dele. Ele é um semáforo normal. Ele está programado para ficar 2 segundos no verde, 1 um segundo no amarelo e 2 segundos no vermelho. Está vendo aqui? 2 segundos, 1 um segundo e 2 segundos. Mas se eu pressionar o botão aqui Enquanto está no amarelo Passando para o vermelho O vermelho vai ficar 4 segundos A ideia é simular um tipo de semáforo Que tem aqui na cidade de Curitiba Onde eu moro Em que as pessoas idosas Ou pessoas com dificuldade de locomoção Podem aumentar o tempo do vermelho Para os carros né? E portanto ter mais tranquilidade Para atravessar na faixa de pedestres Enquanto está vermelho para os carros tá ok pessoal? Então vamos ver como que a gente fez isso usando a programação em blocos aqui do nosso Arduino no simulador TinkerCAD. Bem, eu tenho aqui o código, deixa eu dar um zoom um pouquinho melhor. né? Então esse código aqui, ele está com é, algumas coisas que a gente já conhece. Na verdade todos os comandos aqui já foram apresentados, né? mas eles estão agregados para fazer esse nosso semáforo inteligente. Então eu tenho aqui o meu botão pressionado, a né? minha variável que eu criei lá na seção de variáveis, que começa com o valor baixo, né? usando o comando definir aqui da seção de variáveis. Depois eu acendo os meus LEDs na ordem correta. Né? Então o pino 10 aqui como alto vai acender o LED verde, o pino 11 como alto vai acender o LED amarelo e depois o pino 12 como alto aqui vai acender o LED vermelho. Mas eu tenho aqui então uma composição né, então liga o verde, espera dois segundos, desliga o verde, liga o amarelo, espera um segundo e aqui eu tenho daí o um comando que lê o pino digital 9, que pega o valor que está nesse pino digital 9 e coloca no meu botão pressionado. Né? Então eu começo o meu botão pressionado tendo um valor baixo, e se nesse momento aqui o botão estiver pressionado, né, eu vou colocar o valor alto lido do pino digital 9 na variável botão pressionado. E daí quando eu chegar aqui na, no sinal vermelho né, para os carros, na hora que eu acender o sinal vermelho, eu verifico se botão pressionado é igual a alto. Né? Então como ele começou com baixo, a única situação dele estar alto é se tiver o botão pressionado, né, se é o botão push button foi pressionado aqui no momento que passou nessa linha do código. Então se isso for verdade. Ele aguarda dois segundos a mais. Do que os dois segundos normais. Que ele já aguardaria. E daí ele apaga o vermelho. E repete. Tá ok pessoal? Então deixa eu mostrar novamente aqui. O meu circuito. né? Vou tentar mostrar aqui. Tanto o circuito. Quanto o código simultaneamente. Opa. Está ali. Então, ao iniciar a simulação, ele começa a fazer repetidamente esses comandos. Então, dois segundos no verde, um no amarelo e dois no vermelho. vendo lá. Dois no verde, um no amarelo e dois no vermelho. E se eu apertar o botão aqui, o nível lógico vai 5 volts na porta 9, né? E daí a hora que ele passa do amarelo para o vermelho, o vermelho fica aceso 4 segundos. Ok, pessoal? Então, esse foi... O nosso primeiro encontro em que eu vou falar sobre semáforo inteligente. Nos próximos encontros eu vou colocar outras características aqui no meu semáforo. Ok? Obrigado pela atenção e até a próxima.